Nós já de longa data sabemos que eh, todos os fatos que hoje acontecem no Brasil em relação à corrupção, em relação ao aparelhamento do Estado, em relação a processos judiciais, começaram exatamente no governo do PT. Não nos causa nenhuma surpresa a condenação que a Justiça aplicou ao ex-ministro e ex-deputado Palocci. Efetivamente, é eh, eh, já do conhecimento de todos eh, os vários fatos que foram eh, objeto de práticas e de ações que não estão eh, legalmente eh, garantidas e que foram praticadas pelo ex-ministro. Por isso, eu acho que a justiça cumpriu o seu papel. Como eu disse há pouco, a justiça tanto condena quanto inocenta. Eh, naturalmente que, no caso do ex-ministro, deve haver eh, fatos e acontecimentos que eh, determinaram a punição.